Aquilo que você tanto pediu em oração, será entregue essa semana em sua vida. Digite o aceito e receba esse milagre de Deus ainda essa semana em nome de Jesus. Receba essa mensagem de Deus em seu coração. Meu filho, eu quero que você saiba que eu o amo profundamente e estou sempre presente em sua vida, mesmo nos momentos em que você não percebe. Eu o criei com um propósito especial e único, e estou sempre guiando em direção ao cumprimento desse propósito. Não importa quais sejam os desafios que você enfrente, saiba que eu estou sempre com você, lhe dando forças para superá-los. Confie em mim e tenha fé, pois eu sou o seu protetor e defensor. Lembre-se sempre de me buscar em oração e de ouvir a minha voz em seu coração. Eu o abençoo com amor paz e sabedoria para enfrentar todas as situações que a vida lhe apresentar. Siga em frente com coragem e determinação, pois eu estou ao seu lado a cada passo do caminho. Com amor, Deus, quero fazer essa oração para você. Querido Deus, peço que estejas presente em minha vida e me guies com tua sabedoria divina. Ajuda-me a encontrar o caminho certo e a tomar decisões sábias em cada situação. Peço que me concedas força e coragem para enfrentar os desafios que a vida me apresenta. Peço também que me ajudes a ser uma pessoa mais amorosa e compassiva, capaz de perdoar e de estender a mão para aqueles que precisam de minha ajuda. Ajuda-me a enxergar o bem em todas as pessoas e a ser uma luz no mundo, levando esperança e paz onde houver conflito. Por fim, agradeço por tudo que tens feito por mim e por todos aqueles que amo.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 O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Salmos 99. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo também o poder do rei é juízo tu firmas equidade, fazes juízo e justiça em Jacó exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome clamavam ao Senhor e ele lhes respondia na coluna de nuvens falava eles guardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes deram Tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza.